Na posição de prancha, com o antebraço aqui no solo. Vai fazer isso aqui, ó. Esticar a perna e ficar nessa posição. Somente isso. Vamos lá. 3, 2, 1. Sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oito nove dez um dois três quatro cinco seis sete oito nove vinte um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta, sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, conta. Seis, sete, oito, nove, quarenta, estica, vai. Dois, três, sobe, sobe. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinquenta, parou, isso aí, desce. Desce, desce, vai sentar agora Senta, todo mundo sentado Vai fazer o seguinte ó. Perna flexionada Mãozinha aqui Cotovelo esquerdo, joelho direito só fazendo esse movimento só que nós vamos fazer o seguinte naquela aula nós fizemos 5 né vamos fazer 10, então vai ser assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aí vem a cereja do bolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valeu? vamos lá esse é o adaptado vamos lá é porque senão, senão tem que fazer um, dois, três, pô, não, vamos embora. Três, dois, vamos lá. Três, dois, um, vai. Só encostando. Dois, isso, devagar. 5, seis, sete, 8, 9, 10 Agora estica e volta. Três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, mais 10, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, põe a mão na cabeça, põe a mão na cabeça, isso, estica e puxa, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puxa! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deitou, vai deitar e vai fazer o seguinte, presta atenção agora: não vai encostar o calcanhar no chão, também não vai encostar o pescoço, vai segurar nessa posição durante 30 segundos, vamos lá, 3, 2 deixa eu virar para cá para quem não viu ó esticou ficou nessa posição 3 2 1 vai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vai 11 12 13 segura 15 16 17 18 19 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Descansa 10 segundos para voltar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Livre, vai! 1, 2, 3. É. 4, 5, tira a mão. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, levanta mais, 4, 5 segura, 6, 7 não ajuda, 9 20, vamos embora, 1 2, 3, 4 tira a mão da perna, 5, 6 7, 8 9, 30 isso aí, volta pra prancha primeira sequência, vamos lá 3, mais rápido 2, 1 ficou na posição de prancha, vai 1 Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Sobe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta. 1, um, 2, vai minha amiga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, vambora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, sentou, vambora, Senta. Tá fácil, galera. Só a primeira. Tá fácil. 10, em 3, vamos embora lá. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. aí, 7, é assim. 8, 9, 10. Mais 10, 1, 2, 3. 3, põe a mão na cabeça isso, gira o tronco isso, gira o tronco isso mais 10 esticando, vai isso, estica, isso aí, calma, é normal vai lá, de novo isso, estica e fecha a perna 9, 10. No início é assim. Mais 10, vai. Vai. Gira o tronco. Isso. Minha amiga, minha amiga, não aperta a cabeça, não. Ó, mãozinha só de leve. Isso. Estica e volta. Normal, normal. Vamos. 3, 7, 8. Lembrando daquele outro, para finalizar a primeira série Ó, esticou, colocou a mãozinha no peito e fica Vambora, 3, 2, 1, vai 1, 2, estica a perna 4, 5, 6, eleva mais a perna 8, 9, 10, abaixa mais um pouquinho Você levanta, isso Levanta um pouquinho minha amiga Levanta, isso Bora lá minha amiga, isso um, dois força minha amiga, vamos embora hoje é abdômen, abdômen é forte três, quatro, vamos embora? 30, vamos embora sobe um Sobe, 2, 3, 4, estica essa perna, 6, 7, 8, vai, 9, vamos embora, 1, um, 2, vai, 3, 4, fortalecer, 6, 7, 8, 9, 50, parou, descansa. Que choradeira é essa, pô? Vamos fazer o um exercício agora. Vocês já sabem, aquele vela, a vela. O que que eu vou querer que vocês façam? Todo mundo vai ficar deitado, vai elevar a perna acima e só ficar segurando assim. Mais nada, é só segurar a perna esticada, tá ok? Vamos lá. Três, bora. Três, pode botar aí embaixo. Três, pode ficar como você quiser pode, 3, 2, 1, levanta, 1, 2, 3, junta a perna, 4, 5, 6, 7, 8, estica, 9, 10, 11, 12, 13, estica, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta. Um, dois, três. 4, levanta. 5, 6, 7, 8, 9, 50. Continua. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sessenta. Continua. Um, dois, 3, 4, 5, levanta! 6, 7, 8, 9, 70, abaixa! Isso aí, abaixou! É isso aí! Tá tranquilo, não tá? Então pronto. Agora vai fazer o seguinte. Presta atenção. Presta atenção. Vai continuar deitado. Deitado. Abrir os braços. Vai elevar a perna. E vai fazer movimentos circulares com a perna. Fazendo só esse movimento. Ó, abre, fecha, desceu. Abriu, subiu, desceu. Abriu, subiu, desceu. Vamos lá. Três. 2, Um. Vai. Um. Dois Três Conta, conta Isso Abre Desce Isso Abre, sobe Isso Vamos lá Força no abdômen Abre, sobe Abre, sobe Se quiser fazer assim também pode Tá ao contrário Mas tá tranquilo Vai lá Isso Isso aí Força no abdômen Fortalecer Estica a perna Desce Vai lá embaixo Vai lá embaixo Isso Isso é 30, hein? Vamos embora! Vamos 26, 27, 28, 29, 30. Agora vai fazer o seguinte: presta atenção, presta atenção. Elevou a perna mais uma vez. Dessa forma, vai só abrir e fechar, mantendo a perna elevada. Só esse movimento. Vamos lá! 3, 2, 1! Vai! 1, 2, 50!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 9, 30, vamos embora, não desista, não, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bora, 9, vamos embora, 1, tá terminando, 2, 3, vai, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, isso aí, eleva a perna e segura em cima, vai, eleva a perna e segura em cima, 3, 2, 1, vai, 1, 2, tira a mão, 3, 4, 5, estica a perna, 6, 7, 8, estica a perna, 9, 10, desce só um pouquinho a perna, desce só um pouquinho com a ela esticada, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Desce só mais um pouquinho a perna. Dois, três, quatro, cinco. Estica. 6, 7, 8, 9, 10. Mais um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, acabou, descansa, isso aí, ficou nessa posição, quem não conseguir, mas o exercício mesmo é abrir bem os braços, abrir bem as pernas e ficar parado nessa posição, vamos lá, 3, vambora, 3, você que tem que determinar se tá legal pra você, tá, tá confortável? Não, então fecha. Tudo tu vai dizer aqui. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha pra frente. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4.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 4 5 6 7 8 9 50. Vai fazer o seguinte agora, vai fazer o escalador. Colocou as mãos na linha do ombro, vai fazer assim, ó, ficou com as pernas esticada. Joelho à frente, volta. Joelho à frente, volta. Vai alternando o joelho. Quem puder aumenta a velocidade, faz mais rápido, tá OK? Vamos lá. 3 2 1. Vai. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, conta, conta pra mim. Não, minha amiga, minha amiga, aqui ó, ó, presta atenção. Tu vai ficar aqui, vai levantar, traz a perna, volta, a outra, volta, volta, volta, volta, volta, volta vai, isso aí, isso aí. Vamos lá minha amiga, vai, vai, faz. Faz, vamos lá Não, mas é aí que você tá fazendo força para trás, aqui Não é para trás Vambora, continua Não é para trás, ó, tô parado aqui, ó Ó, você tá fazendo isso daqui É ficar parada, só fazer isso aqui, ó Vambora, 50 Vai, vai minha amiga Não, tá empurrando o corpo para trás, minha amiga Não, você tá empurrando o corpo para trás Ó, você tá fazendo isso aqui, ó Agora aqui, ó. O exercício é esse, ó. Tá paradinha. Isso aí. Todo mundo parado, fica parado. Isso aí. Isso aí. Mas sem empurrar o corpo para trás, entendeu? Parou. Vamos fazer o seguinte agora, hein? Vamos Vamos piorar isso daí. Ó. Vai ficar na posição de prancha, vai abrir as pernas e vai tirar. Deixa eu virar de frente para vocês. Vai tirar uma das mãos e vai tocar no ombro. Assim, ó. Abriu bem as pernas para ter equilíbrio. Ombro, ombro, ombro, ombro, OK? 20 vezes, 10 para cada lado. 3 Vamos embora todo mundo na posição. Abaixa mais, minha amiga. Abaixa mais isso, isso aí. 3 2 1. Vai. 1 Isso Faz assim, minha amiga Isso aí, isso aí Só não joga o peso pra trás Isso aí, viu? Isso Bora, força Isso aí, só 20, só 20 Isso aí, minha amiga Deixa a menina terminar lá Tá sentindo? Todo mundo tá sentindo? É, fortalecimento Tem que fortalecer foi tranquilo aí? Então vamos lá. Vamos piorar agora. Sem bicicleta. Deitou. Só fazer esse movimento aqui de bicicleta, hein? Só esse movimento. Fazendo o movimento cíclico, ó. Vai lá embaixo, estica e volta. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. 3, 2, 1. 100 vezes, vai. 2, 3, 4, Isso. 6, 7, isso. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Isso, tira a cabeça. Estica a perna toda. Isso, isso aí, estica a perna toda aqui. Vem aqui mesmo com a perna. Isso. 3 5 6 7 8 9 Bombora. 1 Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinquenta. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sessenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, setenta. Um, dois, três, vambora, quatro, cinco, bora, minha amiga, seis, sete, oito, nove, oitenta. Um. Dois, vai! Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 2 3 4 5 6 7 8 9 100. Descansa. É isso aí. Vamos lá. Mãozinha assim. Eu só quero que gire o tronco e toque as duas mãos juntas no chão. Girou o tronco. Duas mãos juntas no chão. Girou, tocou. É só esse movimento aqui, ó. Girar e tocar. Tá ok? Juntas. Isso aí. É pra isso aí. Sentir linha da cintura, flancos. A gente vai trabalhar bem, modelar bem essa linha da cintura. Vamos lá. Três. Conseguiu ver? É só girar o tronco. Isso aí. Isso aí. Mas tem que tocar a palma da mão no chão. Vai, tenta aí. Vamos lá. Gira e toca. Girou. Isso. Isso aí. Tem que sentir bem a lateral. Vamos lá. Três. Dois, um, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, mais rápido. Quatro, cinco, seis, juntinho. Vamos junta. Oito, nove, vinte. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinquenta. Continua. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sessenta. Um, dois, três, quatro, cinco, juntos. 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, mão junto. A mão junta, junta, junta, as duas juntas, isso sete, oito, nove, tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Vai fazer o seguinte. Deitar de lado. Esticar ambas as pernas. E só vai elevar um pouco a perna assim. 1, 2, 3, 4. Ok? Vamos lá. 30 para cada lado. tá? 3... 2 É, deitado. Deitado. 3, de, deita, deita, isso aí. 3, 2, 1, vai! 1, esticada. 2, 3, as duas juntas. 5, abaixa o corpo. 7, abaixa. Oito. sai. aí. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Desce. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mantém fechada. Nove. Vinte. Vamos embora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Trinta. Vira o lado. Vira. Vamos embora. Três. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Estica a perna. Estica a perna. Não encolhe, não. Isso aí. Isso aí. Bora. Dois. Perfeito. Isso. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Bora. 5, seis, 7, 8, 9, 30. Presta atenção que vai manter a mesma posição que vocês estavam, com a perna aí esticada. Só que agora vai só a parte de cima. Subiu e desceu. Só a parte de cima, tá ok? Tentando trazer o cotovelo o mais próximo possível da lateral do tronco. Ó, pé no chão, pé no chão. Não precisa levantar ainda não. Três, dois, um, Vambora! Trinta! Trinta! Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Bora! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! 1, Um, dois, mais devagar! Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta, mudo o lado, três, dois, um, vamos lá, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta. Presta atenção que vocês aprenderam a mexer. Tanto a parte inferior, que foram as pernas, e a parte superior. Agora vão ser as duas juntas. Assim, Presta atenção. Elevou, um... Dois, três, ok? Os dois juntos, vamos lá. Dá sim. Vamos lá, só dez. Só 10 para a nossa amiga. Vamos lá. Três, 2, um. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vira o lado. Põe a mãozinha sempre aqui, ó. Nessa linha aqui para trazer. Vamos lá. 3, Dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vira o lado, vamos embora. Três, dois, trinta. Dois, um, dois. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vira o lado três, dois, um, subiu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vira o lado três, dois, um vai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vira o lado três, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9 10 Posição da vela Vamos lá Eleva a perna Todo mundo segura Em cima Vambora 3 Estica a perna em cima 3 2 Vambora Põe a mão embaixo 1 um. Estica Segura Estica bem Estica bem Estica Mais, mais para cá Aqui Segura Isso Vamos lá Estica Estica essa perna Estica Tenta esticar mais minha amiga Isso aí Vai doer Normal Isso aí Perfeito Perfeito Segura Perfeito estica, isso aí, estica, vamos lá, segura, hein? segura! Daí nós vamos fazer aquela sequência de abrir e fechar daqui a pouco. Segura, hein? Vai ter que manter, sem descer. Levanta. Isso. Segura. Contrai o abdômen. Vambora. Tá fácil hoje a aula, hein? Tá assim. Tá fácil. Tá fácil ou não tá? Então pronto. Levanta. Para de conversar. Vambora. Segura. Levanta. Levanta. Levanta essa perna, cara. Vambora. Vambora. Três. Dois. Um. Abre e fecha. Vai. Um. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, abre, sete, oito, nove, vinte, um, vai, dois, três,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 3, vamos embora, levanta! 5, 6, 7, 8, 9, 50, descansa! Vamos lá, todo mundo prepara, prepara! Hã? É, encosta aqui? É, tenta encostar, se não encostar não tem problema, só faz o giro! 3, 2, 1, vai! 1! Isso! Vai contando. Isso. Isso aí, minha amiga. É só girar, só girar. Só gira, devagar. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Vambora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Presta atenção que agora vai fazer o outro tipo de prancha. Vai colocar o antebraço. Pode abrir a perna, não precisa ficar um pé em cima do outro. Coloca a mãozinha na linha da cintura. Sobe o quadril, volta. Sobe o quadril, volta. Sobe o quadril e volta. Ok? Pegaram aí todo mundo? Equilíbrio e força. Eu prefiro assim, mas assim é mais fácil. Tá bom? Vamos lá? 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, sem ajudar com essa mão. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, Cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Vira o lado. Três, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, nove. Conta aí. Ó, oh, pra mim. Fica assim chega mais para isso, isso aí. Agora sobe. Só subir. Só subir. Isso aí. Porque você tá muito longe do teu cotovelo. Chega mais perto. Isso. Isso aí. Vai fazer o seguinte agora. Presta atenção. Perdigueiro. Aqueles que vocês já sabem fazer. Primeiro, como tem muita gente nova aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Presta atenção. Estica a perna direita. Vamos lá, todo mundo. Estica a perna direita. Perna direita, ó, na linha do bumbum, isso aí, estica, isso aí, agora o braço esquerdo, não, ó, todo mundo com o braço esticado, tá, estica o braço, estica o braço, estica o teu braço que tá apoiado no chão, minha amiga, de verde. Isso, fica, isso, isso aí, isso aí, isso aí, vamos lá, equilíbrio, todo mundo segura, vamos lá, 30 segundos, só esse posicionamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, mudou o lado, levanta essa perna, tá? 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olha pra frente. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Vai fazer o seguinte agora, presta atenção. Ó, detalhe, hein? Vocês já pegaram a posição. A única coisa que eu vou pedir é para tracionar e voltar. Tracionar e voltar, tracionar e voltar. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai. 1, 2, 1. Isso. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bora. 1, 2, 1. Vamos devagar, vamos devagar. Não, porque eu, minha foi lugar, e não... Ah, entendi. Então, não, então não faz. Faz só a prancha normal. Prancha normal. Vambora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São 30, hein? Oito, nove, 30, Mudou. Três, dois, um. Vai. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. 9. Isso aí. Agora a gente vai fazer um pouquinho. Vai sentir um pouquinho de dor também na perna, mas vamos trabalhar também a linha da cintura. Todo mundo em pé. Vamos lá. Vai ficar na posição de agachamento sumô. Vamos embora. Só isso aqui. Fica na posição de agachamento sumô. Vamos embora, gente. Três. Ficou na posição de agachamento, sumou, faz, faz o agachamento, isso, ficou, gira, lado direito, lado esquerdo, direito, esquerdo, sem levantar, tá ok? Abaixa mais, segura, isso, vambora, segura, só fazendo esse movimento, vambora, isso, vai lá, isso, Vamos, devagar, isso aí Gira o tronco, gira o tronco, minha amiga Só parou aqui, ó Gira o tronco, gira o tronco giro... Isso aí, vamos lá Vambora, segura Desce mais, minha amiga, desce mais Desce mais, dobra a perna, isso Segura, isso aí, vambora Isso, continua Não tem contagem, é até começar a doer Fazer a contagem regressiva Dez Nove 7 6 5 4 3 2 1 Presta atenção para finalizar, que horas falta quanto? Quanto? E falta 5 minutos, falta tempo pra caramba. Vamos lá, ó. Perna direita atrás, esquerda na frente. Vai fazer o seguinte, ó. toca, volta. Toca, volta. Um. 2, vambora 3, 4, 5, 6 Isso, 7, 8, 9, 10 Vambora 1, continua 2, 3, perna esticada Isso, estica essa perna Mais devagar, mais devagar 8, 9, 20 Vambora 1, 2, vai no teu tempo 3, 4, 5, Seis, sete, oito, nove, trinta, mudou, olha aí, olha aí, vamos lá, três, perna esquerda atrás, três, dois, um, dois, três, quatro, bora, 5. seis, sete, oito, nove, dez, bora, um, dois, três, quatro, Cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, 6 7 8 9 30 Chega um pouquinho para trás, vai chega um pouquinho para trás, vamos embora rapidinho. Vamos embora. Ó, agora vai ser só ajoelhado em 3. Perna direita atrás e 1 2 Só que rápido, tá OK? Agora vai ser rápido, hein? 3 2 1 2 Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais rápido, sete, vai, oito, nove, um, dois, vambora, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos embora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, mudou o lado 3, 2, 1, 2, 3, Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, embora! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta, um, dois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, presta atenção, vai abrir, vamos embora, tá terminando, vai abrir os braços, vai ficar nessa posição, subiu, Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Tá ok? Vamos lá. Três. Não, tá preso. Vamos lá. Três. Valeu. Dois. Três. 2, 1, um, vai. Sobe e desce. Joga atrás, ó, presta atenção, ó. Jogou atrás, desceu. Jogou atrás, desceu. Jogou atrás, desceu. Com a perna esticada, vambora. Vai. 7, 9, 10. Bora. Não deixa bater o joelho no chão, não. Vambora, vai. Vai. Vai. Isso. Isso. Oito. Nove. Vinte. Vamos embora trinta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Mantenha a posição de prancha. Vai, segura na prancha. Três. Dois. Um, segura na prancha Desce, desce, desce Bora Vai Bora Segura Segura, vamos lá Segura Segura, vamos lá Segura Vai, sobe, sobe gente Sobe, segura, tá terminando, é só esse Vamos lá, contagem regressiva Dez sobe, nove sobe, oito calma, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, finalizamos, isso aí, fechou. Uh -huh.